Fala galerinha, beleza? A gente vai aqui dar um grau na Tracer E aí vou usar alguns produtinhos que eu tenho aqui Bom, eu uso o impacto aqui pra limpar o plástico, roda, tirar essa sujeira mais grossa Um detergente automotivo neutro Pra inteira tem aqui o crossmall para tirar barro e o aditivado para limpar esse escapamento e vamos lá vamos começar aplicando aqui um, um empate na roda O legal dele é que solta bem a sujeira. Dá uma escovadinha também. Você vê que sai o grosso. Não vale a pena, pô. Isso aqui é escova de.. Acho que é limpar limpavar sanitário. Sei lá. Mas funciona muito bem, velho. Bom, agora eu coloco aqui o crossmall, bota aqui na vaselinha Isso aqui é pra tirar o barro Já pegou barro pra caramba no caminho E aí eu completar com água Botei água aqui na vaselinha Vamos lá Botei 50 ml De cross molde, se eu não me engano, aqui pega 200, então ficou 4 para 1. E agora a gente vai aplicar na abixão. E agora a gente vai usar o snowflake. que a gente aplica, espera um pouquinho, deixa o produto agir, e é só dar uma esfregadinha de leve. É, dá pra ver que a sujeira cai mesmo, até na, na espuma a gente consegue ver ela escorrendo. Aqui a gente precisa fazer pouquíssimo esforço para tirar a sujeira com esses produtos. Ele passa o dedo assim, ó, ele vai cair no tudo Ela tava bem carregada Que a gente rodou Em 700 quilômetros E aí tomou chuva Tomou tudo que era possível Bom, passado o tempinho Vamos enxaguar Bom, aqui no detergente, no, no Finisher, no detergente automotivo, a gente usou a proporção de 4 para 1 também. Então foi... Você botar uma porção de sabão e 4 de água. Ficou bem fortinha, mas eu gosto Quero menos trabalho. Falei que era só enxaguar, mas não é não Você Tem que dar uma, uma esfregadinha Aí nela aqui eu uso uma luva De microfibra Que não arranha E aí é só esfregar a mão A parabéns eu tenho que lavar Porque Pegou inseto pra caramba Matei um bocado de borboleta no caminho Ih, opa, falando isso até O opa tá rachado aqui Velho Que porrada, ó. Tirando grosso, depois de uma espregadinha enxágua, hein? essa lavadinha agora é só enxugar e lubrificar a corrente para lubrificar eu tô usando isso aqui ó esse urt o HH 2000 graxa líquida lubrificante muito bom também e aí coloco faço só uma passagem vai embora então tá aí essa a lavadinha, só enxugar Tá pronta para rodar, valeu? Um abraço para vocês, tchau, tchau.